Eu jogo Combate Army desde 2000 e... acho que 2009, por aí, 2010. Eu só conhecia o CA. O CA, ó, O... CS 1.6. Joguei pouco porque era do Malan House. Era muito pobrezinho. Não tinha dinheiro. E era adolescente. Mas já tinha inventado vários CS já e eu só conhecia o 1.6. Aí depois o cara me apresentou o combate Arms armas de uma La House de é um bairro de pessoas um pouquinho mais desenvolvidas. Eu ia na La House, dele, aí ele me ensinou a jogar e eu joguei o A-Face. O cara combate armas nesse tempo era top, top, top, top.